Kenzie, como eu faço para finalizar as partidas no prata? Tenho muita dificuldade para distribuir vantagens para o time na jungle? Uai, Lucas. Vamos supor, você pegou uma vantagem cedo, matou o bot, pegou o dragão. Aí você tá fortinho. Vai mid, mata mid, e leva torre, vai grafia. top, leva Isso top, leva torre. Sempre leva as T1, tá ligado? Sempre. Ô, oi! Cheguei, Jim, Chegamos. Tá, mano. um videozinho é tá. aqui. A coisaria da maravilha, vamos nessa, né? Falamos da Serafina, é o que tá lá já. É, e a Serafina descer. Graças a Deus ele não pegou o elotrocutar, tá? Tenho medo aí, hein? E outra, você acha, acha muito ruim eu ter que fazer chacapê aqui? É. Tem não, eu vou fazer, né? Será que é pra muito caralho, ruim? Caralho, pra caralho. Vai ser Mas, horrível, é. horrível. Mas a gente trabalha com o que a gente tem aí, tá ligado? É, nós dá um jeito, né? Esse não vai buildar ah, tanto, Vai ser é, muito ruim, assim. Ruim, assim papel, muito, muito, muito, ruim Irel, não, né? muito ruim. Vai ser muito ruim pra Irene. Muito ruim. Pera assim, aí, tipo assim. Não, eu tô ligado que é não, ruim, tá mas se espera se aí, assim. mano. Não, calma aí, Jimmy. Eu, eu sei que é ruim, mano, mas. Não é tão ruim assim. Será que é, velho? Tipo, horroroso, assim, péssimo, ruim, horrível. Que vai todo mundo lá fazer bota de MR. Bota de MR, bota de MR, bota de MR, bota de MR. Eu só mais tomar aqui de chaca você vai se divertir, pelo menos. Ô, Jimmy! é a luz. 15, mano, é da onde que esses caras saíram, é véi? Cara, mano, não sei também não, pra ser bem sincero. Eles eram por aqui, eu acho É. Não, ali nós só Moscou mesmo, pô Mas tá bom, acontece Sim. Tipo assim, se tá o 5 de no... acho que a gente não tá bate é ninguém, ali, bota né? fé Nosso nível é muito lixo, né? muito, muito, muito, muito lixo Mano, Engelando. tô pensando em upar dois níveis nas boxes Jimmy, Só pra acelerar meu clear, véi Que eu vou ter que fazer full clear Esse jogo aqui é, vai é eu ser eu difícil acho... Nossa, Jimmy, eu tô num, numa demora aqui, mano eu acho que eu vou até na longuiche primeiro, Pera aí. Eu ajudo você aí Ó o oh, guardar ali Não precisa eu tô É do TF, é lord ali Pô, mal ruim jogar de chaca. E assim, não tá gankando cedo, velho. Será que vai ser matar essa Serafine aqui? Não, não, ele... Até esse rapaz ah, tá. Ela vindo dá da pra dar, ali. Mas esse rapaz aqui eu acho, eu acho um pouquinho difícil. Né não, né não, não, é não. Ó, gastou, gastou. Agora, bora, agora bora, ele bora, gastou bora. tudo. Agora ele gastou tudo. Eu tanque, eu tanque, eu tanque. Deixa que eu tanque. Aí, ó, vocês matam. Boa, boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Não apanhar muito aqui, não. Bom, o Warnzão precisa entender que eu preciso jogar pra esse Aferis, mano. Porque se o Aferis não ficar forte, ele vai tá fodido. cara é, é, bom é o único danadeiro. Da eu Eu não precisa de mim, então eu vou matar alguém. Ô, oh, tá, tá, tá tankando, mano. Esse novo. Essa nova Pokémon. Eu tô batendo aí, TF aqui, ó. Vai lá, vai lá, vou tô de concentramento aqui. Pô, a fila já. Tô sentindo mesmo. que a fila já tá começando a ficar mais difícil, hein, velho. É, fui de base, hein. Pai que, tá, que tá resetado aqui em cima. Calma aí, calma aí. Aconteceu, mas sabia que isso acontecia não, Zé? O pneuzinho do Orne parou o pistor do cara, O foi? pneuzinho do Orne parou o pistouro do cara? Sabia de sei não, velho? Deu bom pra caralho isso aí, velho. Cara, ali. deu muito bom, velho. Se eu perco o eu ia ficar triste, mano, vai deu boa. Hipoteticamente, sua namorada faz isso com seu amigo, como o campeão falou ali no chat. Você deveria se vingar dela e comer bom, seu cara, amigo fazer Olha, mano, fazer esse cara tá do hein, tá mano? Fazendo o um mínimo aqui, ô, mas Não sei se você adere a essa tecnologia não, também. Tá top, tamo, tamo safe. Obrigado, né? Melhor com o Pyke aí, Acho que nós morre ele aqui, pode me, ele pode querer meter o louco aí, reto aí, tipo assim, dei, ele vai fazer isso na real, 100%, vou até mandar um pike top no chat aqui, ainda foi no mid lá, já tô aí que vai cair, tá ligado? mas matei, velho morri mas matei, tá bom, velho peguei colheita também, quem tendo muito pouco de chaco, poderia passar um geral sobre os bonecos, as habilidades, o Q dele é tipo um flash, só que ele fica inv, olha lá o Q, atravessa e fica o inv o W é uma caixinha, que você bota no chão, se ativar a caixinha, ela dá dano o E é uma faquinha se você usa o E, a faquinha com cara de costas dá mais dano, se você usa o E com o cara low life, dá mais dano, é só isso aí o ult é o clone, aí como eu tô de chacapê, eu explodir o clone nos caras, é muito bom porque dá muito dano a P, agora se eu tivesse AD, era bom usar o clone pra dar auto ataque, que aí eu tenho muito dano no auto ataque é só isso, tá ligado? Aí ele é um assassino ele, é, ele ampulha, eu acho que essa é a palavra, ele, se ele der dano nas costas, eu dou mais Dano, ó. Eu até crito, Eu dou crítico se eu der ataque nas costas, tá que ligado? Meu, querido. É só isso, boneco. Bem simples, velho. O poder aqui, aqui. do perdão serve não para livrarmos os outros da culpa, mas nós mesmos da preocupação. Não cabe nós julgar. Nossa, Deixemos cara, é herói isso pro muito, herói, muito herói, velho. Muito herói, velho. Caralho, salvou demais, velho. Herói demais, morreu, morreu. Morri também. <risos> oh Stunzinho, Stunzinho. Tá bugado aí, tá, Você também. Aqui tá safe, aqui tá tudo normal. Cura eu o time, que porque eu vou fazer o um negócio aqui. Eu curo, eu curo. Deixa eu deixar Nossa, galera! Falar com o Hakinho salvou agora, é. Mas eu também dou uma brincadinha ali, mano. De ousado mesmo. Eu de fogo. Tenho... Crocs, o seu exemplo foi só um detalhe, mano. Pra falar de outra coisa, tá ligado? Não sei se você pegou a vibe. Os caras vêm tá no top croque. aí, morri, ó. Morri, morri. Nossa, mas se matar, tá feliz. Verdade. Nossa, deu ruim zaço, porque tem um... Deu ruim pra um caralho. Eu... Também. Nossa, me deu um cocô, mano. Nossa, fala, deram Mari. muito good, velho. Isso, isso, isso foi podre, isso foi podre que aconteceu tô aqui bem. agora. Isso foi horrível. Tá aqui, mano. Né, tô aqui, tô aqui, tô aqui, caneco. Tô olhando agora, agora tô olhando. Tô bem, tô bem. Nossa, <risos> que <risos> samba, <risos> é esse cara aí, velho. dei dano, hein. Som. Ó, eu pego esse cara aqui. Ai, errei. Pô, tô tentando passar... Os caras não pegam, a visão é foda Atualmente estou do D3, jogo de selva Quais dicas voz me cedaria para subir? Continua fazendo o que você tá fazendo, mano Coca, joga com o um campeão que você se diverte Aprenda com seus erros, entenda a pressão E como ela impacta no seu jogo Saiba distribuir vantagem e jogue pelos objetivos Eu tô fazendo isso, exatamente esse jogo Tô jogando full pelos objetivos um top Jim, Você tá venu? Tá, veneno? tá fightar, Tô, tô, tô, tô, tô, tô. Ah, eu, eu errei a bolinha, Jimmy, de... que merda. Nossa, véio. meu, foi o um lixo aqui. Deixa véio. o ult do TF passou, então é bom pra nós isso. Vamos só drag, vamos só drag. Só que tipo assim, tá morrendo todo Ai, mundo tá aqui. Ai, tá morrendo véio. geral, véi. Só veio o guerreiro ali. Nossa senhora. Ah, velho, que merda, trolei esse pad. De... É, eu não gostei de ser lutou essa luta, não. não. Mas você mata compensei, a MRE, você é. A gente choque. mata todo mundo aqui aos poucos, matam, Não. Morri, velho. Morri, já me joguei malzinho. Não tem que ir, não? para pra baixo, tem que ir pra baixo. Nossa, Você sabe que, que eu vou matar eles, né? Sei, sei, sei, sei. Olha a box. Bora, Drag! Matei, matei, matei, matei. Tipo assim, eu trolei, velho, pra caralho, mas compensamos ali. Arrumou, pô, arrumou. Arrumou, tem a cagada. É que, tipo todo assim. a gente é, é, é, é ser humano, o bagulho é arrumar a merda é que a gente faz. Aê, Jimmy! Né? Aê, Jimmy! Não, mas ali, é tipo assim, é que chacapé é difícil de jogar, né, mano? Não posso vir de qualquer jeito. Ah, eita, pera, pera, pera, pera. Que é isso aqui? Calma. É possível que esse cara vai matar nós tudo, né? Esse cara tá... tá ele tem que tá no mínimo bem, bêbado pra fazer esse uma coisa Esse aí tá empolgado com o rework. Esse aí ficou empolgado com o rework. Ah, tipo, xakapê, mano. É difícil você lutar as lutas, né, mano? Aí eu fiquei tentando caçar os caras que eu deixei low life. Só que ele sabia que eu tava caçando eles. Aí eles tava fugindo de mim, ou indo atrás deles. Aí eu tive que vir de cá pra cá pra conseguir achar eles. Aí deu boa. É isso, só emojis. É isso, velho. O só emojis pegou a visão, dinel. Tô feliz, velho. Nice, nice. O Sargon pegou a visão, mano. Ele ainda deu um subzão de presente aqui agora pro Crocson lá, mano. Vocês mano. querem ver fazer isso aqui? Tipo assim. Eu né? não sei, eu tô aqui na automática, galera, velho. Eu confesso que eu tô na automática. Mano, eu acho que o Chilaku dele Segura a vida do Baron? Mano, eu tô. Eu tô... Não, velho. Não, não consegue, Baron. Velho, acho que faz, velho. Faz, faz, faz, faz. Foda-se, faz. Eu foda vou encher de box aqui, é. Mas, tipo assim, a mana do Ziba tá calando. <risos> Te vendo jogar de Shackle Up me faz dar graças a Deus toda vez que eu pego um Calma, calma. É tão bom quando cai em uma box e ela tira 0,01% da minha vida. Nossa. Não, tira bastante, pô. Não é só isso. Ó, tem outra box ali, ó. Esse cara vai entender nada, ó lá. Mano, tô sem smite, Jimmy. Que tragédia, velho. Vamos faz parar com isso aqui, então. Max. É não, emprego, não, né? não. Faz, faz, faz, faz, faz. Faz, faz, faz, faz, é. foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, vai fazendo, vai fazendo. Gibi Stuzi? Stuzinho? Stuzinho? Não tenho, não tem não tenho, tem, tô né? muito longe. Olha esse <risos> baro, mano! meu Deus, acaba mano, nunca, velho! deu, certo, deu, deu boa, deu boa, deu boa. Ó, Ó, é, oh, aqui. Oh, vai dar face check, Stuzinho? Era bom eles dar face check, tá ligado? Só sai, gente, corre muito, corre muito, corre muito. corre a gente muito. joga aqui, a gente joga aqui, pô. Certeza? Só sai agora, só sai. A gente joga daquele nosso jeitinho lá, as box lá. É, nosso assim, jeitinho. Ó o bike surpresa! Eu voltei! Pega! Pega! A gente joga daquele nosso jeitinho lá. Devagarzinho. Nice, galera! Caramba! Olha a primeira que do velho. dia, mano. Na moral, véi. Nice, véi. Gostei de jogar Nossa. essa.